Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Ao Vivo Sebrae. Estamos aqui dando sequência a essa série especial de lives diariamente, Seu Negócio em Tempos de Coronavírus. E hoje trazendo um assunto de extrema importância para a economia brasileira, que é o setor de agronegócio. Como os, os pequenos produtores estão enfrentando essa crise? E para falar desse assunto, trouxemos aqui dois especialistas no assunto, José Carrilho, que é agrônomo, e gestor estadual da cadeia do agronegócio do Sebrae. Boa tarde, Carrilho. Boa tarde, Marcele. Boa tarde, Flaviane. É, boa tarde, meus amigos do agronegócio. É um prazer estar com vocês aqui. E para completar aí o nosso bate-papo, nós convidamos também do nosso escritório de Ribeirão Preto, Flaviana Araújo, também agrônoma e consultora de agronegócio. Obrigada, Flaviane. Obrigada. Boa tarde, Marcele. Boa tarde, Carrilho. E a todos os agricultores que nos assistem nesse momento. já estou aqui entrando para ver as dúvidas de vocês, e segue aqui na nossa interação o consultor Marcelo Rondon, do nosso escritório de Bauru, também agrônomo, que vai nos ajudar a tirar todas as suas dúvidas, respondendo as perguntas aqui na interação. Ok, vamos começar, todo mundo já está chegando aí, bastante gente. É, Carrilho, eu queria que você falasse um pouquinho, é, onde se fala da importância do agronegócio para a economia brasileira, e que o agro não para, porque é o que vai fornecer toda a alimentação, que talvez não seja impactado, mas a gente sabe que, que esse impacto é grande assim, nos pequenos produtores, e queria que você falasse um pouquinho de como eles estão reagindo a isso, qual é o tamanho desse impacto? Vamos lá, então, Marcelo. É, pessoal, a gente está atravessando uma crise sem precedentes, né? Nós não temos um histórico recente, uma crise tão forte, é, existe uma incerteza do que vai acontecer, mas a gente tem visto por todos os lados que a cadeia do agronegócio, como um todo, não pode parar. O agronegócio é muito importante, é tão importante quanto é, os profissionais da saúde, né, que estão aí cuidando da nossa saúde diariamente, o, o agricultor é um cara que não pode parar também, não está parado, mas ele depende de uma cadeia, que, que para que esse produto chegue à mesa, né, a gente tem que ter é, muito profissionalismo, é, é uma, uma, um período difícil, mas que eu tenho certeza que é com a união do setor, com a união da todos os elos da cadeia, a gente vai enfrentar essa crise de de, de forma unida e forte. É, a gente estava conversando um pouquinho antes, e eu queria que a Flaviane, que está ali no atendimento, no dia a dia, né, dos produtores de pequenos negócios, falasse um pouquinho para a gente, é, Flaviane, como os pequenos produtores estão sentindo? Qual é o setor aí da, do agronegócio que está sentindo primeiro? Fala um pouquinho como está esse termômetro, por favor. Olha, Marcele, é, nós estamos aqui em contato direto com os produtores, né, fazendo atendimentos, consultorias diariamente e o que a gente percebe é uma preocupação grande por parte do produtor no, na questão do abastecimento, né, o agronegócio não pode parar, as rotinas dentro de uma fazenda, elas continuam, a produção não para, mas o problema é a venda, desses produtos. Então, é, de imediato, nessa primeira semana, a gente já percebe que o setor de hortifruti já sente uma queda nas vendas, porque a gente perdeu é, importantes canais de venda, como, por exemplo, restaurantes, bares, bufês... É, merendas escolares, então nós temos um público grande no Brasil de agricultores familiares que vendiam para as escolas, né, para as prefeituras. E esse canal, neste momento, as escolas estão fechadas e não estão pedindo. Então, é, é importante agora né, os produtores encontrarem maneiras criativas e outras maneiras para que o produtor consiga vender esses produtos e não haja o desabastecimento. E você já tem percebido ah, ah, alguma dessas questões? Carrilho, eu queria que você falasse um pouquinho, porque o, o, o produtor né, está acostumado a cuidar da produção, né? Ele não tem essa preocupação de como que isso vai vender e chegar na casa é, do, empre... do, do consumidor, né? porque tem os distribuidores para isso. Como é que está esse momento? Então, Marcelo, exatamente. A gente precisa estar muito atento, a, a gente está passando por uma mudança uma alteração no consumo. O consumo passa a ser em casa. Com o fechamento de restaurantes, com o, restamento, o fechamento de uma série de, de, de estabelecimentos, o consumidor e, eu, e, eu, e o trabalhador, muitos deles, os que podem, estão sendo recomendados a ficar em casa, portanto, trabalhando desde casa, a alimentação está sendo feita basicamente dentro de casa. isso é, é, traz uma, uma, uma importância muito grande. Eu preciso fazer chegar esse alimento. Até as vendas, as saídas, as feiras livres estão fechadas. A saída aos supermercados tem né, normalmente, de forma controlada. Eles estão pedindo para que vá uma pessoa somente fazer a compra, etc, etc. São hábitos de consumo mudando. Então, é muito importante a gente estar preparado para atender esse, esse, esse consumidor da maneira que agora ele pode consumir, que é justificável. De e a gente já tem alguns exemplos de gente já se mexendo nisso. É, então, fazer chegar cestas, por exemplo, né? cestas de alimentos, a gente dá opção para a pessoa comprar os canais remotos, os canais online, seja WhatsApp, seja qual ele, né? o WhatsApp hoje está muito, muito útil para isso, a gente poder disponibilizar esse produto de uma forma segura, já que a gente sempre, o, o agricultor sempre foi muito zeloso com, com, com o... Com o com a produção né o, o produtor ele manipula ele mexe com o alimento então ele já historicamente ele tem cuidado e muito pelo nessa produção então agora é, é mais um capítulo de ele fazer essa produção chegar em casa uhum. é, Fabiane é, você tem já percebido é, pode compartilhar com a gente alguma boa prática que é, produtores estão fazendo aí pelo menos na região que você atende Sim, nós temos aqui em Ribeirão Preto grupos de agricultores familiares que já trabalham há algum tempo com essa modalidade de cestas, né? com um mix é, de produtos entregando nas residências. E o que eles notaram é que nessa semana houve um aumento de 100% nessa modalidade de cestas. E esses agricultores não estavam preparados para esse aumento, abrindo espaço aí para outros produtores, é, que vendiam para restaurantes ou para as merendas escolares também é, se organizarem para acessar esse mercado, né? E lembrando que esse mercado, ele é um pouco diferente do mercado é, institucional ou restaurantes, né? Então, a, o produtor, ele precisa mapear, ele precisa ter é, uma carteira de clientes, que a gente é, muitas vezes não consegue de uma hora para outra, né? Mas algumas parcerias estão já acontecendo, né? E os produtores estão se organizando para fazer essa logística e levar diretamente para as casas, para as residências. Você preparou alguns exemplos aí para a gente, né? Sim. A gente traz aqui, por exemplo, porque é uma, uma observação que a gente faz nesse momento, né, para os produtores, é que as pessoas estão consumindo em casa, como muito bem observado pelo carrilho, mas muito... A gente está trabalhando em casa, né? como é o nosso caso aqui, né, Marcele? A gente está uhum. fazendo home office e muitas vezes não dá tempo da dona de casa, né, das pessoas ficarem muito tempo na cozinha processando esses alimentos. Então, o produtor, se ele puder entregar um alimento mais processado, mais pronto para o consumo, com certeza ele vai sair na frente. né, que é o que a gente chama de kit sopa, então também, isso, tem as fotos aí, né, então é, já vai, muitas vezes, é, nesse caso aí, é, é cenoura e abóbora, né, então muitas vezes as famílias são pequenas e aí não consome uma abóbora inteira, então o produtor partindo esse alimento é, e entregando ele mais pronto para o consumo, com certeza ele vai, a, a, as pessoas vão gostar, né, dessa opção. E aí a gente tem também um outro exemplo aqui que é o kit vinagrete, né, onde o, o tomate, a cebola e o cheiro verde ele já vem cortado, já vem picado e aí as pessoas ganham tempo, né, ganham tempo, geram menos lixo dentro da casa, menos resíduos e o produtor também agrega valor ao produto porque, é, sem dúvida, o preço, né, o valor praticado em um produto já processado ele é maior do que o... Tudo em Natura. É, Marcelo, Carrilho e Flaviane, é uma opção o processamento em kits já fracionados e picados? É, o Ricardo está falando exatamente sobre isso aqui, o Ricardo Campos, se essa opção aí é, vale a pena agregar valor, é, se compensa né, a perda no volume, né, fazer isso, se compensa a perda no volume, como esses produtores que se organizaram nisso estão sentindo a adesão a, a esse tipo de produto, fornecer fracionado? O, o Ricardo, Olha, desculpa, é, Ricardo, é, muito boa a tua pergunta, porque a gente vem falando há muito tempo já sobre isso, né? sobre agregação de valor ao produto. Não tenha dúvida. Faz uma, é, é, Eu te peço uma reflexão. Você imagina a gente vendendo um feixe de mandioca no centro de São Paulo, caindo terra para as costas. Não tem jeito, né? É, a gente vai vender essa mandioca, ela, ela vai tá, tem que estar tá lavada, descascada, cortada, provavelmente pré-cozida, ou seja, eu estou agregando valor ao produto. E cada vez mais o consumidor, independente de crise ou não, ele valoriza isso. A dona de casa, a chamada dona de casa, hoje trabalha fora também, muitas são a rimo de família, inclusive. Ou seja, quanto mais preparado, mais próximo do cozimento eu levar para essa pessoa, muito mais fácil dela consumir. Então, você não tem a dúvida que é uma solução muito bacana, viu? O Flaviane, tem uma pergunta que a gente estava conversando antes de começar a live, até sobre isso. Uh, Ulisses Fiorin, frutas exóticas, está mais difícil de vender. O que, que você pode Sim. falar sobre isso? É, é, exatamente. Os produtores de frutas eles estão é, sentindo é, uma facilidade grande de vender as frutas cítricas, nesse momento, né? E aí, tem outras frutas, como por exemplo, uva, os produtores de uva estão com dificuldade de vender, os produtores de atemoia... Está, o Ulisses Fiorim é, é um produtor de atemóia né, daqui da nossa região. Então a dica que a gente dá é justamente buscar essas parcerias, porque é, o produtor de fruta, que às vezes produz apenas um tipo de uma monocultura, né, um tipo de fruta só, ele não consegue fazer essas vendas, mas tem outros produtores fazendo. Né? Então é interessante buscar essas cooperativas que estão fazendo essas entregas em domicílios, lembrando que a gente precisa ter uma diversidade, né? ter um mix aí de, de 8 a 10 produtos, precisa ter fruta nas cestas. As pessoas querem consumir. E às vezes, frutas exóticas, as pessoas. É, nem todo mundo conhece determinada fruta, né? Então, é interessante a gente preparar pequenas porções, levar amostras, né? Uma outra opção também, agora, de imediato, é o pequeno produtor se atentar aos mercados locais. É, ao pequeno varejista que ainda está, né, que está podendo é, trabalhar normalmente, pequenos varejões em bairros, existe uma tendência e uma movimentação das pessoas buscarem esse pequeno comércio, né, e, e a gente não sabe até quando que o CEAGESP e o setor de transporte vai conseguir abastecer esse pequeno comércio. Né, então é interessante o produtor levar a amostra, aproveitar, é, muitos produtores estão perdendo a sua produção nessa semana. Né, é o caso dos produtores de frutas exóticas. Então, aproveitem essa perda, façam amostras e levem nesses pequenos varejistas locais. Então, é uma opção, e uma de repente. Né? Levar mais degustação, para que eles possam isso, ver como é que você poderia é, entregar. Né? Isso. E uma maneira vida. e uma maneira de diversificar a venda. Então, o que a gente percebe é que esses produtores, eles vendem muitas vezes para um distribuidor, um atravessador que leva para o SEASA e depois distribui isso para o Brasil. Né? Então, de repente, nesse momento, é hora do produtor repensar. Será que não é hora da gente diversificar esses canais de venda? Porque, de repente, é, fechando um canal, a gente fica sem vender. Né? E são produtos extremamente perecíveis. Então, é importante, sim, essa reflexão. É, alguns ajustes logísticos deverão ser feitos nesse momento, né? porque são entregas ponto a ponto, mas são importantes, sim, para o planejamento do produtor. Tem uma pergunta aqui da Alice, antes de fazer, quero dizer que aí no link tem um, um link para uma cartilha, vocês podem baixar esse conteúdo gratuito, tem essas dicas e mais algumas informações que os consultores prepararam para vocês, só baixar esse conteúdo. A Alice Andrade está perguntando, vê se o Carrilho você consegue ajudá-la. Para quem nunca trabalhou com delivery de hortaliças, por onde começar? Alice, vamos lá, olha, é, o momento é para uma reflexão de todas as nossas é, ações anteriores, ou seja, primeiro eu preciso repensar o, o que eu consigo fazer sozinho. Pode ser que o delivery, ou seja, a entrega propriamente dita, não seja o seu forte. É, talvez seja o um momento de buscar parcerias, né, união com quem possa fazer essa entrega, aumentar esse mix de produtos, ao, ao estar unido com outros, outros produtores, eu posso também aumentar o, o mix de produtos e, consequentemente, atender mais gente, atender uma clientela né, mais diversificada. Então, início é se mostrar eu preciso... As, as pessoas precisam te conhecer, precisam saber onde você está, precisam saber como te acessar, como fazer o pedido. Esse pedido né, de, de, de delivery, de cestas, ele, ele tem que ser esquematizado é, é, com opções para que você, é, é, aí, entra, mais uma vez, a importância da união, de, de estar com parceiros, você ter uma diversidade grande para poder ter, é, dar opção de consumo né, a, a, a esse cliente. Então, é, é, verifique primeiro o que você é capaz de atender e atender sozinho. Provavelmente você se dê conta de que você vai precisar de parceiros. E aí, eu acho que é o momento ideal. O momento de crise, ele sempre leva a gente para cima, porque ele leva a buscar é pela busca de, de soluções diferentes, né? Porque senão a gente continua fazendo sempre o mesmo, que sempre fez, e vai ter os mesmos resultados. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que pensar diferente. Primeiro ponto, então, é, é, é, reafirmando. Veja o que você é capaz de fazer sozinho. Você vai perceber que você tem algumas carências, provavelmente, seja no processo produtivo, seja na diversidade, seja na entrega, e busca parceiros para atender isso, e juntos vocês atendem o cliente. Viviane aqui está comentando, Viviane Bordão, quem ganhar consumidor direto agora não perde mais. Como consumidora, posso afirmar que adoramos produtos já pré-preparados, mesmo pagando um pouco mais. Eu vou pedir para eu colocar aqui as imagens de como que os empreendedores os produtores já estão se organizando aí para ofertar eh, esses produtos, né, já fazendo algumas ações de comunicação, e queria que vocês falassem um pouquinho, Flaviane e Carli, como, como é esse processo, de começar a se comunicar com o consumidor final, né? Porque ninguém estava preparado para isso. A gente tem, assim, algumas boas práticas e algumas dicas importantes nesse período que são alguns brindes, né? Então, por exemplo, eu recebi a minha cesta de produtos orgânicos ontem e veio um massinho pequeno de capim-cidreira. Né? Então, nesse período em que as pessoas estão em casa, muita gente ansioso, preocupados né, com a disseminação do vírus, preocupados com a economia, né? eu até vou mostrar aqui para você: olha só: é, Capim Cidreira, que a gente sabe que acalma e tem todas as propriedades. Então, de repente, é, é o momento né, do produtor colocar algumas amostras. Né? Eu recebi também aqui, olha só, um macinho de tomilho. Que é um tempero, porque a gente tem um produtor que vem, que é um produtor de temperos, é, tem um, temos um produtor de temperos que vendia para buffet, né? E o buffet não está é, pedindo, não está trabalhando nesse momento. Então, a, a, esse grupo de produtores fez parceria com o produtor de temperos, elas não plantavam, né? E agora eles estão mandando amostra de temperos diferentes com receitas, com dicas, com informações nutricionais sobre esses produtos, né? Então, é uma opção também. E depois que tudo isso passar, com certeza, esse cliente vai estar encantado, vai gostar, né? Vai, vai se lembrar disso, desses brindes que ele recebeu agora. É, Carrilho, eu queria falar um pouquinho, é, nós falamos bastante aí do pessoal de hortaliças, né, vocês também estão dizendo que os produtores de flores também estão passando, estão sendo impactados diretamente, mas aí para quem tem uma pequena propriedade, cuja produção seja de, de, de leite, né, propriedade de gado, cuja produção seja de leite, de café, é, você acha que eles vão ser muito impactados, de que forma, como que a gente pode orientar? Pessoal, o leite, o leite tem a característica própria da, da cadeia, que quem conhece sabe como é, né? A vaca bota leite todo dia. <risos> a gente não tem como ordenhar a vaca, olha, estamos em tempo de crise, não vamos, não vamos ordenhar a vaca hoje. Não tem essa, né? A vaca ela, ela dá leite todo dia, eu tenho que ordenhar todo dia, então a produção é constante. É, o que é que nós temos que fazer nesse momento? Ver a nossa capacidade de armazenamento. E sempre aproveitando, nessa mesma linha do que a Flaviana já falou, buscar novos canais de comercialização, é, que sejam laticínios é, regionais. Existe uma tendência muito grande à regionalização de tudo. Então, se eu tenho um, um, um pequeno laticínio local que consiga fazer transformação desse meu leite em queijo, em iogurte, etc., para dar longevidade ao produto, né? porque o leite é extremamente perecível, então é uma saída importante. Quando a gente fala de cadeias como o café, por exemplo, que tem uma, um período de, de, de, de estocagem muito maior, muito mais fácil, é, é, digamos, é menos perecível, tem um tempo de prateleira maior, as influências momentâneas são, são menores. Né? A gente tem muito mais preocupação, se citou a cadeia da flor, é, imagina com a, com, a, com a parada de eventos, com a parada de casamentos, com a, para, com a parada de todos os eventos públicos, né, onde a floricultura era muito utilizada, a gente tem uma queda muito brusca e muito instantânea. Mas a gente não pode é, é, perder de, de, de vista uma coisa, essa crise é passageira. É, é um momento muito bom para a gente buscar novos clientes, novos parceiros, né, novos fornecedores até, é uma repensar um pouco o negócio. O Sebrae tem tradição de falar muito em planejamento, e a gente fala constantemente em planejamento, é um momento de rever custos ao extremo, ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado com meus custos. O que, que significa isso? Onde é que eu vou baixar custo agora? Onde é que eu vou mexer em custo agora? No onde o meu cliente percebe menos, ou seja, eu vou, vou continuar gastando onde o meu cliente tem agradecido, tem reconhecido. Onde ele não, não, não presta atenção nisso, não é o momento, não enxerga valor agora, é o momento de eu economizar e não, portanto, não gastar com isso. Então, o planejamento, a busca nessa parada, volto a dizer, a parada é instantânea, momentânea, não é uma coisa que vai durar para sempre. A crise vai passar e a gente vai continuar é, tendo que procurar mercado. Os, os clientes que a gente, como a, a, a, a pessoa que estava assistindo, não me lembro o nome dela, comentou agora mesmo, é, ela vai, vai fidelizar, a tendência é fidelizar, porque ela atendeu num um momento de necessidade, agora nós, é o momento de fidelizar clientes. É, aproveitando, é, lembrando, pessoal, podem continuar fazendo suas perguntas, aqui a gente vai seguir nas respostas. Tem a cartilha, o link já está na cartilha, vou pedir para colocar, vamos colocar também aqui um QR Code, que é um código para direcionar vocês direto para os cursos do SEBRAE. O SEBRAE tem vários cursos à distância, né, online, gratuitos, para que você possa aproveitar esse tempo agora de. De baixa de produção aí, de organizar a empresa aí, o seu agronegócio, é, estudando, se planejando. Então, é, nós vamos colocar o link aí daqui a pouco, vocês apontem a, a câmera e link vai direcionar direto para o site do Sebrae que você possa conhecer que tipo de cursos que tem à disposição para isso. Tem aqui o. Marcelo rapidinho, só aproveitando essa deixa, é, realmente, nós estamos com. Tem, tem disponibilizado no nosso site muitos cursos à distância, muita coisa mesmo, então vale a pena dar uma checada. E reforçar também que nós temos uma parceria muito forte com a FAESP Senar. Então, os sindicatos rurais estão de prontidão também, tem cursos a oferecer também, eles estão com um, um outro. É, dispositivo EAD também funcionando, então, reforçando essa parceria, o Sebrae trabalha muito em parceria com eles, né, então é, reforçar que também está à disposição os cursos do Senar, tá bom? Ótimo, aqui tem aqui vários comentários, o Luiz Adriano Alves Pinto está dizendo que a Quinta da Boa Vista Orgânicos já tem realizado entregas de orgânicos em São Carlos, e a Coaf Araras também faz entregas de frutos, legumes e derivados do mel em Araras, o Paulo Jorge Mendes Leitão do Sebrae do Ceará que está nos assistindo, dando parabéns pela live. Tem muita, muita gente aqui participando. É, enquanto a gente não acha aí o link para o curso GAD, Flaviane, é, a gente estava falando de usar esse tempo também para dar uma organizada ali na produção, né? Você tinha comentado a questão do quartinho, o que, que você pode dar de Isso. dica? É, exatamente. A gente percebe que, assim, em momentos como esse, né? Em momentos de, de turbulência, que a gente tem que realmente apertar os cintos, é, nós percebemos que aquele produtor mais organizado, né, que tem a sua propriedade organizada, é, que sabe, que conhece os seus custos de produção, que consegue honrar os seus compromissos, pagar o seu financiamento e também ter um lucro, esse produtor ele sente menos em momentos de crise. Né? Isso é válido para todos os setores. Então, de repente, é um momento sim, de olhar para dentro da propriedade e fazer uma organização. Né, organização dos recursos da utilização dos recursos naturais, da utilização da água, da utilização dos insumos, né, ver se realmente é, o produtor precisa usar toda aquela quantidade de, de adubos, ver o que está que parado, o que, que não está sendo utilizado, fazer uma higienização também, né, de repente, do quartinho de defensivos. Hum. E, e é o um momento, sim, né, de, de olhar para dentro, fazer um bom planejamento, é, se mudarem os canais de, de distribuição, um bom planejamento de produção, rever esse planejamento, né? Então, o produtor de hortaliça, por exemplo, que plantava um canteiro a cada 15 dias, talvez agora ele tenha que rever isso, plantar é, meio canteiro por semana, né? Então, esse re, essa reprogramação na produção vai ter que acontecer, certamente. O... Deixa eu pegar aqui... Ainda, ainda no capítulo de custos, gente, não vamos esquecer de uma compra coletiva, uma compra conjunta, é uma ferramenta sempre que pode estar sempre é, disponível, né? é, é, é uma ação que, que, que sempre nos leva à economia, não esqueçam disso. lembrem se sempre das parcerias, eu friso muito isso, porque é muito importante. O José Paulo Abanês está comentando aqui que o momento de rever processos, buscar novas formas de atrair, manter os clientes, planejamento muito necessário, o empresário vai valorizar isso, né, é uma hora de se organizar dessa forma. E eu queria aproveitar e dizer para vocês que o Sebrae, uh, os pontos físicos, né, estão fechados, mas nós temos um, um exército aí de consultores é, disponíveis online, é, vou pedir para botar aí na tela o link do QR Code para que vocês já, já consigam acessar e ter acesso ao EAD, né, os cursos disponíveis, mas também é possível agendar uma consultoria online, por telefone, aqui para a internet, olha, o código já está aí, acho que já dá para todo mundo ver, é só posicionar a sua câmera direto para o QR Code aí, com esse código, e ele já vai é, direcionar direto para o site do Sebrae, onde tem essas, esses cursos. Mas você pode ligar também para o 0800 570 0800 e agendar e bater um papo com um consultor tipo esse que a gente está tendo aqui com a Flaviane e com o Carrilho, né? Vocês seguem nesse atendimento para que o empresário possa falar especificamente do problema que ele está tendo ali. Você pode explicar um pouquinho, Flaviane, como funciona essa consultoria online? Olha, é, os canais de atendimento são através do telefone, é, de Skype, né? o produtor, a gente sabe produtor ele está conectado, né, então é, a internet, ela chega no campo e o produtor, ele consegue, é, a gente consegue sim atender, né, fazer consultoria é, à distância. Uma, uma outra coisa que a gente tem feito muito nesse momento é fazer uma análise profunda, assim, bem detalhada da fertilidade do solo, isso a gente tem feito com bastante frequência, os produtores encaminham para a gente a sua análise de solo e a gente... É, verifica né, a relação de nutrientes que existem e, e dá várias dicas de, em termos de, de utilização melhor dos insumos, é, pensando aí na sustentabilidade, numa agricultura mais natural, mais barata e mais saudável, né? Já que o momento agora é da gente pensar na saúde, a gente tem que pensar também na saúde do solo, na saúde das plantas, né? Para que realmente a gente tenha produtos de qualidade, e consiga manter é, as famílias abastecidas com produtos bons. Né? Ah, o Olice está comentando aqui, cooperativa de produtores seria bom nessa hora? Fala um pouquinho sobre isso, Carrilho. Olha, gente, eu, eu, eu, eu sou suspeito para falar disso, eu sou um entusiasta do cooperativismo, sabe? Eu acho que é, as dores são menores é, se estamos juntos. É, chorar no ombro amigo é sempre mais, mais reconfortante. Então, a cooperativa é um, um ótimo sistema de aproximação das pessoas. É claro que, ah, mas vocês vão dizer, mas existem cooperativas que funcionam, outras que não dão, como tudo na vida. Tem os casos positivos e os negativos. Mas se a gente pesar na média, estar acompanhado, sempre é mais fácil, até para as compras, né? aquilo que eu falei das compras coletivas, para baixar custo no momento é, de, de, de crise, é muito importante, é, sem dúvida é uma grande solução. Esse associativismo, esse cooperativismo tem facilitado a aí... vida dos produtores? Você tem algum caso aí para contar, alguma boa prática de como essa questão do associativismo tem ajudado aí Sim, sim, nós temos vários exemplos de cooperativas que deram certo, né, é, lembrando que grande parte dos agricultores no Brasil são pequenos, são micro e pequenos, né, 80% dos agricultores brasileiros são familiares, é, eles que abastecem, inclusive, o mercado interno, né, com alimentos. Então, essa união, essa parceria, ela é muito importante, desde que o grupo, a cooperativa, ela tem um foco, né, ela tem um objetivo, os produtores, a, ao se unirem, eles têm exatamente saber, ter um planejamento estratégico para saber onde quer chegar. Né, por que, que aquela cooperativa existe? Qual é o foco? Existem associações que é, se formam para representar um grupo perante é, os órgãos governamentais, por exemplo. Existem grupos que se formam para fazer compra conjunta, para fazer comércio, para fazer uma marca, criar uma marca em conjunto. Né? Então, é importante cada produtor entender qual é o foco daquele grupo, qual é o objetivo e cada um contribuir da sua maneira. Mas, sem dúvida nenhuma, eu concordo com o Carrilho, né? a gente é, incentiva, mas é importante sim ter esse planejamento é, em conjunto. Ah, tem uma Só para não perder essa deixa, Marcelo, desculpa te interromper, mas assim, é, é, essa, essa, essa fala da, da Flaviana é muito importante até no fortalecimento da marca, como é importante estar, estar atrás de uma marca, né? Então a cooperativa ou a, a, a junção de pessoas, ou simples, as parcerias, elas facilitam essa, essa divulgação, porque senão a gente é um mais. Só mais um, vamos dizer assim, né? Quando a gente está unido, essa grandeza é muito mais fácil de ser vista. Então, a marca, estar atrás de uma marca, de trás de uma marca, de uma cooperativa, é muito importante, sempre. Muito legal essa dica, Carrilho. Ah, o Pablo Queiroz está dizendo, Sebrae Paraíba assistindo e orientando os produtores da feira de alimentos orgânicos no shopping Sebrae. Obrigada aí pela audiência, Sebrae Paraíba. Ah, tem uma pergunta aqui do Fatori. Muitas pessoas estão fazendo estoque, e quanto ao repasso dos preços absurdos que já estão fazendo? O que fazer? Acho que é importante uma dica com relação a aumentar o preço nessa hora, né, Carrilho? Então, gente, é, é, é, eu, eu enxergo como uma hora para buscar oportunidades, não para ser oportunista. Né? O aumento de... Preço, eu peço uma reflexão. É claro que todo mundo quer ganhar, todo mundo enxerga uma oportunidade, nossa, posso, mas também é, é, é, esse abuso, se é que é um abuso, pode ser enxergado de outra maneira. E quando isso passar, é, o sujeito ser mal interpretado. Pô, num momento de dificuldade ele subiu o preço, etc. É claro que. O consumidor não esquece. E é claro que pode ser que a gente, a gente seja obrigado a subir preços em um determinado momento, porque talvez os insumos estejam mais difíceis e mais caros também, mas sempre que eu fizer uma subida de preço, seja acompanhado de uma instrução ao cliente. Tá? Que o cliente receba essa explicação de o porquê aquele preço foi alterado. Então isso é bem visto, né? Todo mundo, todos nós somos produtores, é, muitos somos produtores e todos somos clientes. Todo cliente gosta de ser bem tratado, ninguém gosta de ser enganado ou, ou tomado por, por bobo, não é isso? É verdade. É, Flaviane, eu estava comentando também é, com relação ao pessoal aí de orgânico que está se organizando com, com as cestas, é, que é o um momento também que você está indo direto, né, a sua marca indo direto na casa do cliente, sem um atravessador, aí, que é o um momento também de é, encantar esse cliente né, com brindes, né, que você tinha falado, ou mandar uma, um papelzinho com uma receita. Né, o que, que você já tem visto uhum. aí de boa prática que você pode compartilhar? Isso, é, além desses brindes para incentivar o consumo de alguns produtos diferentes que a gente não encontra é, no supermercado, então, por exemplo, é, alguns produtos que a gente sabe que tem todas as propriedades, né, como a cambuquira, por exemplo, que são as, as folhas da abóbora né, ela é, são flores e folhas comestíveis que têm um alto valor biológico, um alto valor nutricional, né, e muitas vezes a dona de casa as pessoas não conhecem, então é momento, sim, de enviar esses produtos, né, ora pro nobre. a gente está agora na, na quaresma, né, e muita gente não está comendo carne, e nós temos algumas panques, que a gente chama, que são plantas alimentícias não convencionais nas propriedades, e que têm alto valor proteico, e que podem substituir a carne. Então, alguns produtos podem ser encaminhados junto com a informação. Né? Então, é enviar, de repente, é qual é a contribuição daquele produto, modos de... dicas com modos de preparo, com receitas, né? E aí as pessoas podem realmente passar a consumir aquele produto. Outra dica que a gente dá é com relação ao horário de entrega, né? Então, assim... É, combinou um horário com a cliente, tenta cumprir aquele horário. É, agora não tem mais desculpa, não temos trânsito nas ruas, né? Então, realmente, é, isso é uma coisa que faz diferença. Né? Vezes, não importa o dia da semana que você vai entregar, né? Segunda-feira, quinta, sexta, mas as pessoas normalmente esperam aquela sexta de produtos para o almoço. Então não adianta entregar depois do almoço. Então, são detalhes simples que muitas vezes o consumidor é, sente, né? As pessoas são muito sensíveis a esse detalhe. Na hora de encaminhar a lista de produtos, da oferta de produtos, tentem organizar essa lista por grupos alimentícios. Né? Então, a gente tem... É, fo é folhas que são consumidas cruas, por exemplo, as alfaces, a rúcula, o agrião, depois a gente tem as folhas que são consumidas refogadas, como a couve, o espinafre, a escarola, depois os legumes, depois as frutas, e aí tem o que a gente chama de extras, né, uma galinha caipira... É, ovos, é, doces, produtos mais processados, é, artesanato também pode ser ofertado nesse momento. Então, a gente tem aí uma série de, de, é, de dicas, né? Com relação à forma de pagamento também, o produtor tem que se atentar a isso. Se o produtor, isso, mais longe, né? Agora, tudo online aí, sem esse contato, né? Então, é, se o produtor não consegue fazer tudo isso sozinho, existem aplicativos é, gratuitos que fazem esse tipo de, de aproximação entre o produtor e o consumidor. Existem empresas que fazem entrega, né, então o produtor pode terceirizar a entrega, ele não precisa, até porque é, a gente precisa de um veículo adequado para fazer esse produto chegar fresco até a mesa do consumidor, né, então tem empresas especializadas em fazer entregas, né, com veículos refrigerados, veículos é, adequados para isso, o produtor tem que buscar esse tipo de parceria e não se preocupar muitas vezes em fazer tudo, fazer todo o processo. É possível terceirizar. E essa taxa de entrega né, que tem que ser composta no preço, ela pode ser repassada para o cliente, ou neste momento, pode ser: é, tem alguns grupos que estão fazendo meio a meio, né? então de o produtor somente. paga isso, paga metade dessa taxa, o cliente outra metade. Então, existem várias maneiras criativas né, desse produto chegar até o, o consumidor final de uma maneira segura, com qualidade, que é o que a gente precisa nesse momento. Uma... E a famosa receita da vovó pode ajudar também. O estímulo ao consumo, através de como, saber como preparar esses alimentos, é importante, gente. Resgata isso, que é, um, é, é, é uma dica bacana também. É, buscar na internet receitas, né, é, fotos. A, a gente tem algumas clientes que enviam fotos dos pratos, né, fotos da salada pronta, fazer, dando dicas, dando sugestões de como preparar é os produtos. Isso é, essas práticas realmente estimulam o consumo. O nosso consultor aqui, Marcelo Rodão, está dando uma, uma, uma informação aqui. Alguns produtores estão plantando culturas de maior ciclo, apostando na retomada após a quarentena, por exemplo. Tomate, abóbora, beterraba, cenoura, couve culturas que demoram mais para iniciar a colheita. Essa é uma boa dica. É, gente, esse planejamento de safra, ele é sempre importante, né? Planejamento de produção. O SEBRAE, inclusive, tem ferramenta específica para isso, para programação, para né, organizar essa, essa, essa produção. É... Ele Pode explicar para eles qual, é a, qual a é a ferramenta? Qual ah, é a ferramenta? Chama-se Produza Fácil. É uma ferramenta específica para é, organizar a, a produção, o é, planejamento de produção. O que é que é importante nesse momento? Esse é um risco. Né, a gente apostar em culturas de, um, de um, um ciclo produtivo mais longo É uma aposta é, Como eu falei ao princípio A gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente Mas eu não tenho dúvida que é, é uma boa solução também A gente tem que ter as duas O ideal é apostar nas duas coisas né, No ciclo curto e no ciclo longo Para a gente ter as duas opções uma, A Marília dando uma sugestão A Marília Oliveira É interessante, queria ver que o que vocês acham quando recebo a minha cesta em casa de produtos orgânicos, um ou dois dias antes, o proprietário me manda as características nutricionais, receitas, ele vende de outros produtos, de outros parceiros, enfim. Tem algo a mais sempre. Daria para fazer um cartão fidelidade? Do tipo, na compra de dez cestas, você ganha mais uma? Acha interessante isso? Sim, a gente tem casos de grupos aqui de produtores que trabalham com assinaturas mensais também, é, essa é uma opção, porque é, tem duas modalidades, né, na verdade tem aquela que o consumidor escolhe os itens que ele deseja e as quantidades, principalmente famílias pequenas, né, tem gente que pede meio quilo, meio maço, é, meia, como eu pedi aqui, meia selga, né, porque às vezes um produto é, só é muito grande, né, o produtor ele tem essa tendência de encaminhar maços grandes, né, é a questão da fartura, né, é, isso é, sim, válido, mas as pessoas não gostam de desperdiçar produtos, né, então, se a gente não consome, a gente tende a pedir porções menores, né, então, é, tem essa modalidade da, da cesta pronta, cesta padrão, que o, o consumidor recebe aqueles itens sem escolher, e tem também, aquela opção que a gente pode escolher tantos itens quanto as quantidades, né? E aí é importante o produtor conhecer, mapear bem esses clientes e ver qual é a preferência da sua região, né? Do, do, do bairro, do condomínio, do prédio, conversar com esses clientes. Uma outra dica importante que a gente fala é que ao encaminhar a lista com a oferta de produtos, o produtor normalmente ele põe é um prazo para as pessoas responderem, fazendo o seu pedido, e não olha mais o celular, né? olha só depois. Só que nesse meio tempo surgem muitas dúvidas, muitas perguntas dos, dos, dos consumidores, lembrando que eles não são da roça, né? então eles não conhecem muitas coisas. Então ele quer saber é, se a fruta está madura, que jeito que vai chegar, qual é o tamanho do cacho de banana, por exemplo, né? qual é o tipo de abóbora que o produtor ofereceu, é, muitas vezes pede foto para saber, né? Então, as pessoas que gostam de cozinhar interagem bastante, perguntam muito. Então, o produtor ele tem que estar tá ligado, tem que estar tá, assim, conectado sempre e faz, é, é, levando informações rápidas para esse cliente, para não perder a venda. Pessoal, é um novo desafio. Eu tô, eu tô com a oportunidade de me aproximar do cliente, do, do verdadeiro consumidor. Muitas Sim. vezes eu levava minha produção para a cooperativa direto, levava para as próprias Jesp, algum intermediário. Hoje não. Hoje eu tenho essa oportunidade de conversar. Como ele está em casa, está querendo que essa nossa produção chegue na casa dele, eu estou tendo essa oportunidade de ouvir exatamente o que ele quer, como ele quer, na quantidade que ele quer, da maneira que ele quer, na embalagem que ele quer. É uma Sim. oportunidade. Vamos enxergar isso como uma oportunidade também. É, a Helena, Carolina está comentando. Ora Pronob, Serralha, Cambuquira, Caruru, produtos e consumidores devem conhecê-los nesse momento delicado, onde podemos aumentar nossa imunidade e resistência, né? Dá para fazer esse apelo da saúde, né? Porque é por isso que nós estamos isolados, inclusive. Né? Dá, E se a gente depender, é, se a gente depender do consumidor por iniciativa própria consumir esses produtos diferentes, isso não vai acontecer. Né, vai realmente de uma característica criativa, inovadora dos produtores, por parte deles, para levar essas informações, levar esses produtos. E uma maneira inicial de levar seriam as amostras, fazer pequenos maços desses produtos, com informação, com é, orientações sobre preparo, né? E aí, dessa maneira, incentivar o consumo desses produtos. Mas, com certeza, né, o Carrilho é engenheiro agrônomo também, e tem vários produtos que, na, quando a gente é, estudou na faculdade, eram considerados plantas daninhas, que a gente estudava muito o controle, né, desses produtos. Hoje eles, são, hoje eles têm comércio, que é o exemplo do caruru, da beldroega, da, né? Então, esses produtos, eles é, é, existem pesquisas né, que descobriram que eles têm um alto valor nutricional, alto valor biológico. E hoje a gente tem um nicho importante aí de mercado, que são os consumidores veganos, é, pessoas que não consomem carne, nem derivados de animais, esse é um mercado muito bom explorar, que eh, os produtores podem acessar através dessa, de, desse tipo de produto, né? É, eu vou pedir aqui para colocar o nosso 0800, para quem quiser aí, agendar sua consultoria e bater um papo aí mais específico sobre a sua produção com os nossos consultores. Em todo o Brasil, os consultores do Sebrae seguem o plantão para fazer o atendimento digital, online, por telefone, por uma conversa de Skype, como essa que a gente está fazendo aqui pela internet, é, e que já estamos caminhando aqui para o final, a Sebrae, Matur... é, a Sebrae Maranhão também participando aqui com a gente, é, vou pedir também, para vamos colocar aqui o QR Code que vai direto para os nossos cursos à distância, né, para a página, vocês podem só aproximar, abre a câmera do celular, aproxima para esse código, esse quadradinho aí, que já vai te enviar, caminhar um link, você já está direto na página para visitar todos os cursos de ensino à distância, à distância gratuitos que o SEBRAE está disponibilizando nesse momento para todo mundo. Eu queria, eh, Fabiane, aproveitar, vamos, eh, já estamos indo para o final dessa live, eh, se quiser as considerações finais, Carrilho, quais são as dicas que você queria deixar aí para os produtores? Gente, primeiro, eh, obrigado pela atenção, eu quero reforçar que a gente tem a garantia das autoridades, né, a garantia de abastecimento. Nós temos, eh, a princípio, toda a cadeia funcionando, com algumas eh, intercorrências, mas a cadeia inteira funcionando. Nós temos os 13 CEASPs do estado de São Paulo funcionando, 13 CEASAs, né? Eh, todas, todos eles com medidas extremadas de higiene e saúde, então isso é muito importante relembrar. E fora isso... É, contem conosco, contem com o Sebrae, nós temos uma equipe, é, até na figura do nosso presidente, o doutor Meirelles, que é um homem do campo, né? contem conosco, nossa diretoria, nossos técnicos, nós estamos à disposição de vocês. É, essa crise é uma coisa momentânea, né? reforçando isso, essa crise passa, nós estaremos, é, é, muitos setores vão sentir demais essa crise, é, só que se faltar alimento, eles vão sofrer ainda mais, então o nosso papel é, é, é de fundamental importância. É, a turbulência vai passar e a gente vai sair mais forte dela. Fora isso, gente, muito obrigado, cuidem de você, cuidem das suas famílias é, e cuidem dos seus negócios, viu? Muito obrigado. conversar aqui que é, o sonho de todo produtor é vender a sua produção, né? Vender de forma justa, é, com segurança, com qualidade. Mas também as pessoas da cidade, os compradores também precisam encontrar um bom fornecedor, um bom produtor. Então realmente é, é uma questão de parceria, né? A sociedade hoje está precisando do agro como Sempre, né? E nós somos os setores que o, o setor que mais inova no Brasil. E agora não pode ser diferente, né? A gente tem que sim, juntos, né? O produtor junto com o Sebrae e com as outras entidades encontrar soluções inovadoras para que esses produtos cheguem com segurança, com qualidade, para não haver o, o desabastecimento. Mas os produtores eles também precisam de um olhar por parte dos governantes para a gente não sentir tanto. É claro que é, em toda turbulência a gente vai sentir, né? mas o importante é a gente sentir menos, estar mais preparado para esse momento que é, é importante da economia. Tem outro momento também importante, fazendo é a gente lembrar, que, é, que já é uma, uma, uma prática aí internacional, aí a gente tem visto muito, né, carreira nas missões internacionais que o SEBRAE faz, que é esse momento de todo mundo estar atento a comprar do local, onde vive, né, você saber que você está comprando um leite ali da sua região, que você está consumindo um hortaliça produzida a poucos quilômetros ali da sua casa. Então, deixar essa informação também claro do produto local, né, é, faz sentido, né, na hora de chamar a atenção do cliente, né? Muito bem lembrado, Marcelo. Marcelo, muito bem lembrado. Olha, é, a gente tem participado de alguns eventos internacionais e é uma tendência mundial o consumo próximo ao, ao, ao processo produtivo. Então, é, é, eles valorizam muito no mundo todo, e a gente está começando a aprender isso também, é, que consumir do vizinho, é, consumir do local, consumir e gerar renda no local, é bom para todo mundo. Então, é uma moda saudável que eu acho que está tá pegando o Brasil. E, e aí, na, no dia a dia, você já está percebendo isso, né, Flaviana? Todo mundo já. Que é aquele produto é da região X, né? Sim, esse é o momento, né? Esse é o momento de da gente fortalecer essas parcerias locais, né? na verdade, é interessante para todo mundo, né? a gente saber é, a origem do produto, saber que o comércio local está girando, o dinheiro está girando ali na, na cidade, na localidade, esse produtor ele abastece o seu carro, no posto, então a gente sabe é, que a economia local está girando, então é algo bom para todo mundo, que fortalece realmente e acho que esse é o momento, é, o momento de necessidade né, da gente buscar isso, mas que depois tende a se fortalecer e continuar. Tá ótimo, encerrando agora. Obrigada, Flaviane, obrigado, Carrilho, obrigado, Marcelo, que segue aí na interação aí na, nas nossas redes sociais. Você pode continuar fazendo suas perguntas. É, se tiver necessidade de conversar assim cara a cara com o consultor, como estamos fazendo aqui agora, é só ligar no 0800 570 800, agende o seu horário, é um bate-papo só seu com o consultor, é uma consultoria para tirar todas as suas dúvidas, uh, nosso site também já tem disponível todos os cursos de ensino à distância online, gratuito, para que a sua jornada de conhecimento não pare neste momento, a gente agradece a audiência, siga nos acompanhando, o tema de amanhã é economia criativa, para quem ainda é da área de eventos, de Música, cultura, amanhã nós vamos falar para esse público, mas a série de lives Seu Negócio em Tempo de Coronavírus segue na semana que vem, a gente espera vocês. Obrigada, até a próxima.